Como eu estou voltando, voltando a correr, não é produtivo que eu faça o teste no momento, certo? Uh, não entendi se o teste no momento certo ou se tu tá afirmando a pergunta aqui, Anicildo, é mas aí depois a gente abre para tu confirmar para nós. Mas assim, posso explicar as duas situações, né? Uh, quando a gente tá voltando a correr, nesse, dependendo do caso, né? Voltando a correr do quê, né? Uma lesão, ou teve um tempo parado... Para alguma outra questão, dependendo pode ser tá, uh, válido fazer o teste ou não. Se a pessoa volta de estar tá sedentária, né? Tipo, o cara ficou um ano sem correr ali e tal, e agora tá voltando. Talvez não seja o caso, tá? Espera um pouquinho, espera aí um mês, mês e meio, até quando se sentir confortável, né? se sentir seguro pra correr os 20 minutos de forma intensa. Mas se a pessoa parou por um curto período de tempo, né? E que não foi por uma lesão, foi de repente alguma questão mais da, da vida, né? Uma questão mais logística, assim, aí pode voltar e fazer o teste, sim, tá? Não tem problema. Pode esperar ali uma semaninha só pra dar um, um, um ganho de percepção ali na corrida de novo, só pra não parecer isso é aquela coisa, né? Pô, não vai ficar parado aí dois meses porque tava se mudando ou alguma coisa assim. E fazer o teste no primeiro dia, né? Pô, vai ser chocante, né, cara? Porque a gente perde muito condicionamento, né? No determinado período de tempo. E fazer o teste, que é uma coisa super exigente, já no primeiro dia pode ser uma experiência meio desagradável, tá, cara? Música